Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês como você vai entrar no Upland Um jogo incrível que você compra terrenos, propriedades no metaverso Entrar de graça e comprar hoje mesmo, ou amanhã Os seus primeiros terrenos, propriedades no jogo sem gastar nada E depois pode até ganhar mais com isso, tá bom? Vou te ensinar tudo agora, aqui no canal Brunclash Se liga só! É isso rapaziada, agora a gente vai direto pra dentro do jogo do Upland, mano Então dá uma olhada, olha que top rapaziada, já estamos dentro do jogo e eu já estou aí me direcionando para o... de ônibus, né, estou indo de ônibus Para o JFK, que é o aeroporto internacional Eu tava ali em cima, ó, peguei o ônibus aqui, ó, nesse terminal Nesse terminal aqui, e fui... De... peguei o ônibus e fui descendo aqui, ó O ônibus já tá chegando agora no terminal JFK, por quê? Sim, já estamos prestes ao lançamento do Rio de Janeiro Então chegando aqui no JFK, que fica é, ali em Nova York A gente vai... tem Nova York, tem... Ó, oh, pra vocês terem uma ideia, rapaziada Pra vocês poderem ir para o Rio de Janeiro Vocês têm que pegar um voo internacional que sai ou de Chicago Ou de Nova York, São Francisco ou Los Angeles E pra você poder ir pra lá, você tem que desembarcar aqui no JFK, no meu caso, né? E aí, você vai procurar ali o embarque internacional, né? Que é aqui, ó. Que é nesse aqui, ó. Eu vou nesse aqui, ó. Acho que, acho que é esse. Acho que é esse aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pra cá, ó. Eu vou lá, vou ali, eu vou enviar pra lá. E aí, o mais baratinho, claro. E a gente vai pra lá pra poder pegar um voo para o Rio de Janeiro. Isso mesmo. Nós vamos comprar propriedades no Rio de Janeiro. Então, temos que ir pra lá urgente, porque agora são meio de 15... E tá chegando a hora do stress test, né? Eles vão vender já o centro, algumas coisas no centro ali, mais reduzido pra testar ali como tá pra ir, é... para poder amanhã sim, poder vender tudo do Rio de Janeiro ali, é uma parte boa do Rio de Janeiro pra vocês, pra gente aqui, pra poder fazer esse teste hoje amanhã liberar total, tá? Então foi o seguinte, enquanto eu vou pra lá, ó, o Rio de Janeiro tá de graça, começou hoje e vai até quarta-feira, isso mesmo, então, mas ó, corre, já corre, já corre, porque senão você vai perder... Oportunidades, vou selecionar aqui ó. Rio de Janeiro tá de graça, como eu falei. E aí você vai pra lá ó, grátis. Em uma hora e vinte você tá lá. Eu tô lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos lá. Ó, escolha a passagem aérea, vamos escolher aqui e já vamos partir para o Rio de Janeiro. Uma hora e vinte eu estarei lá. Ó, estamos indo de avião para o Rio de Janeiro e a gente vai aí já mostrar aqui embaixo o Rio de Janeiro pra vocês. Porque é o seguinte, rapaziada, eu vou falar tudo pra vocês, mas o que eu quero em falar de importante agora é o seguinte, rapaziada. Aqui embaixo, na descrição, tem um link pra você que não tem ainda o jogo, não jogou ainda, é a primeira vez, tá interessado em comprar seu primeiro, é, seu primeiro terreno, sua primeira propriedade dentro do Upland, é a hora, manos. Porque clicando nesse link aqui embaixo, você vai entrar... No jogo já ganhando 6 mil UPX. Isso mesmo, esse UPX que eu tenho aqui em cima, 176977, lá em cima, ó, você vai entrar com 6 mil. Mas Bruno, 6 mil dá pra fazer o que? Dá pra comprar umas duas propriedades, rapaziada. Mais ou menos aí, ó. Eu comprei propriedades a partir de 1400 UPX. Então, 6 mil você pode fazer esse teste aí. Pode é, comprar propriedades sem gastar nada no jogo, só indo pelo link. Então. Pra você conhecer, pra você entender o jogo, poder mexer um pouquinho, já faz isso tá? Então eu vou explicar pra vocês, clicou aí embaixo, vai abrir o jogo Se registra, né? coloca seu e-mail, sua senha, seu login E você vai ganhar 6 mil UPX de graça Cada mil UPX, mais ou menos, vale 1 dólar Então você vai ganhar aí 6 dólares na faixa só por clicar no link aqui embaixo do canal Bruno Clash tá? Deixa eu explicar pra vocês então o passo a passo que eu fiz aqui rapidinho que eu precisava fazer logo pra poder aproveitar também, que é o seguinte, manos. Quando você nasce, você não vai nascer no Rio de Janeiro porque a cidade não tá liberada ainda. Você vai nascer aqui nos Estados Unidos, que são as primeiras cidades do, do, do Upland. E aí, pra você poder fazer essa viagem pro Rio de Janeiro e aproveitar, não vacila. Nasce nas quatro cidades que eu vou falar pra vocês agora, que eu até deixei aqui, ó. Chicago, Nova York, Los Angeles e São Francisco. Por que, Bruno Clash? Porque lá você vai ter um aeroporto internacional que vai fazer o voo pro Rio de Janeiro, né? Então, é, é isso. Como o voo é de graça, se você nascer nessa cidade, você não vai pagar nada e muito mais, né? Então, se você nascer, por exemplo, Detroit, putz, nasci em Detroit, o Detroit, que, que agora eu faço? Você vai ter que pegar um trem de Detroit para esses locais, para se locomover para um desses locais, para aí sim você poder ir para o Rio de Janeiro, então já nasce no local aí nesses quatro locais Chicago, Nova York, Los Angeles e São Francisco para você poder ir para o Rio de Janeiro sem gastar nada, tá? Então tá aqui ó, eu tava ali ó em Nova York e aí eu peguei o avião e já estou a caminho do Rio de Janeiro meu avião já está a caminho do Rio de Janeiro a gente tem aqui todo o caminho que ele vai fazer e aí vai chegar aqui no Rio de Janeiro, a gente vai desembarcar aonde Bruno Clash? Vamos desembarcar no Galeão ali, ó, no aeroporto Galeão, ali, na... Ali, eu acho que é a ilha do Governador, ali, não tenho certeza. Mas a gente vai descer no Galeão, vai pegar ali, ó, vai fazer aquele trajeto e vai jogar aqui, ó, pra lá, pra parte que vai ser liberada hoje, né? Então, vamos lá pro centro pra poder ter é, essa... a possibilidade de comprar aí, ó. Já tem uma galera aqui, ó, já tem uma galera preparada aqui, ó, esses daqui são os blocos explorers, para você poder ver, aí já tem uma galera ali parada, esperando, fazendo a ideia, e aí eles vão vir aí para poder fazer a compra. Então, uma coisa interessante é, tentem procurar locais interessantes, que vocês acham que pode dar bom. Então, é, locais que tenham algo relacionado à arte, algo relacionado a uma grande avenida, a Avenida Presidente Vargas, é, Linha Amarela, Barra da Tijuca, ó, aqui tem a, a Escola de Samba, ó, tem a Escola de Samba Mangueira, que tá com a parceria também, com o, o game, tem os estádios também, tem o Maracanã, por exemplo, aqui acho que tem o estádio, ó, do Vasco, do... acho que é do Vasco, não. Não, não, não não tô viajando, acho que não, tem muitos estádios, tem muitos pontos turísticos, né, tem o Cristo Redentor ali, ó, o Maracanã é aqui, ó, pronto, achei, o Maracanã está aqui, então, você pode pegar ali, ah, quero pegar uma, uma casa de um artista da Globo que eu conheço, que é muito famoso. Pode comprar, pode ter possibilidade. Ah, quero pegar uma casa na praia de Botafogo. Eu já fiquei lá na Botafogo, é muito legal também. Tá aqui, ó. Ah, quero morar em frente ao, o time do Botafogo. Quero comprar uma casa lá onde, onde é a sede do Botafogo. Tá aqui, ó. É aqui, se não me engano, o Botafogo. Então, tem aí as possibilidades. Ah, quero pegar ali em perto do, do Leme. Tá aqui, ó, também. Então, você vai poder passear aqui e poder fazer a sua escolha. É claro, quanto mais é valioso local quanto mais é famoso eu diria mais caro pode ser ele também tem ó tem um forte Copacabana o, Apo, é, o arpoador tem bastante local bacana aqui Ipanema Copacabana ah quero ver o Copacabana Palace tá por aqui então ó você já pode achar ali ó Copacabana Palace aqui ó tem bastante coisa legal então fica ligado nesses pontos que são os primeiros a vender mas hoje Vai ser um stress test, um, uma venda reduzida pra vocês aí, pra quem ficar ligeiro, a gente vai conseguir pegar aí possibilidades interessantes, hein? Então fiquem ligados pra poder fazer uma boa escolha. A ideia principal do vídeo é, com o link da descrição, você vai ganhar 6 mil UPX. Vai entrar de graça, vai ganhar 6 mil UPX e já pode comprar o seu terreno, tá bom? Então aproveita, mano, aproveita que é a sua chance de não... Precisar colocar nada no jogo agora, testar o jogo, comprar um, um terreno, e aí eu duvido que você não vai curtir e vai continuar aí é, querendo comprar mais e mais. Ó, aqui o Museu da Manhã, também tem ali o Museu da Manhã, pra quem conhece. Aqui tem o YouTube Space, ó. O YouTube Space tá por ali, ó. Tem muita coisa legal aqui. Então, se você conhece o Rio, é, só, é a sua hora. É a hora de fazer a boa e correr atrás da melhor propriedade, tá bom? Então é isso, vídeo rápido pra vocês, só mostrando pra vocês que. Dá pra você entrar de graça no, no Upland, comprar terrenos, comprar propriedades E depois decide aí o que você vai fazer na sequência Mas de imediato não fique fora, lançamento do Rio de Janeiro Vai começar agora o Stress Test daqui a pouquinho, alguns minutos E amanhã lança total Rio de Janeiro pra vocês aí Pra vocês poderem fazer compras muito legais, tá bom? É isso meus manos, tamo junto, fica ligado A gente volta com mais vídeos logo mais Assim que tiver novidades a gente traz pra vocês também, tá bom? Muito obrigado, tamo junto, é nóis, um abraço, falou e fui!